Olá comunidade hacker, eu sou Daniel Chagas e esse é o Hock Talk. Nós estamos aqui filmando diretamente da Casa de Cultura Digital em Fortaleza, um dos locais de trabalho do For Hacker, o Hacker Space uh, de Fortaleza. Hoje nós vamos entender um pouco o que é um Hackerspace, e como é que você uh, pode participar e é, como é que você pode colaborar com a ideia do Hackerspace, vamos dar uma olhada. A Terça Hacker ocorre aqui na Casa de Cultura Digital, um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, que fica no coração da Praia de Iracema. A PI é um ponto mais do que turístico da cidade, é aquele ponto em que a galera vem para aproveitar, andar um pouco de patins, tomar água de coco, tomar ali uma cervejinha no minxaria, né? E, por que não, aproveitar a terça-feira para você conhecer um pouco mais de tecnologia, hacker, arduino, Raspberry, tudo que for interessante aí. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Eric Barbosa, que vai nos explicar um pouco aí o que é que é a iniciativa da Casa de Cultura Digital e o que é que a gente pode, como é que a gente pode aproveitar aqui esse espaço. Bem, pessoal, a Casa de Cultura Digital, ela é atualmente uma casa, digamos, uma espécie de um centro cultural localizado na Praia de Iracema, né, com o foco principal é ambientar, amplificar e potencializar as linguagens artísticas com foco na cultura digital, né? E a gente pode ver muito dobramento dentro disso, como cultura digital, arte digital. E, dentro dos princípios da casa, a gente está começando a desenhar um plano de estratégia também, né? Voltado para pesquisa, fomento, inovação, desenvolvimento. É, também se alinhar também com a linha de pensamento das residências artísticas, como hoje, que está acontecendo muito no mundo, né? E, além disso, também trabalhar com o princípio de gestão compartilhada, que a própria comunidade, a população, se aproprie do espaço, seja para conhecer, seja para desenvolver, seja para ensinar, seja para disseminar conhecimento, né? E também absorver conhecimento, que é o nosso, nosso ciclo vital também, né? A casa funciona de terça a sábado, de 9 da manhã a 9 da noite. Segunda-feira, um dia mais de manutenção administrativa, né? Porém, às vezes a gente abre para alguns encontros também pontuais, mas a ideia da casa é de terça, sábado, de 9 às 9. E o que é legal também, porque além de ter a ideia do acesso gratuito à internet, a gente está com os laboratórios também. A gente está com o, ha o, o Hackerspace, que é um laboratório colaborativo também, que está começando a abraçar iniciativas de desenvolvedores e programadores. Uma delas também, um dos digamos, que está encabeçando também essa pauta, essa ocupação, é o mundo né E. Paralelamente, muitas pessoas estão... Assim, é um lugar que está sendo feito para proporcionar e propiciar encontros. Né? Visitem a Casa de Cultura Digital, Vamos se apropriar desse espaço que é público, que é de uso da comunidade, que é uso da população. Né? É... Valeu, Eric. Estamos aí. Então, pessoal, fica aí a dica. Né? Uh, o Hackerspace é um local... Uh, bem bacana para que você conheça novas pessoas, conheça, faça novos amigos principalmente que, que são ligados em tecnologia, que gostam de conversar sobre tecnologia ou que gostam de fazer é, coisas, né? então nós somos parte desse movimento maker né? o movimento faça você mesmo, então se você tem, eu sei que você tem se você tem aquele seu laboratório em casa, aquele monte de peça que a sua namorada, a sua esposa já não aguenta mais, aquela bagunça sua, traga para cá, venha fazer seus projetos no Hackerspace a ideia é que a gente ocupe cada vez mais aqui o espaço, que existem armários que você pode trancar suas coisas. Então, você pode deixar coisas aqui para trabalhar e trabalhar eventualmente. A ideia é que a gente realmente possa ocupar o espaço e criar coisas novas, é, coisas bacanas aí, projetos pessoais e projetos mesmo para a cidade. Ok? Fica o convite. unboxing do projeto cano para quem não conhece o projeto cano cano computer kit foi um projeto que saiu no kickstarter com sucesso avassalador certo? e ele, a ideia é você pegar uma raspberry colocar ele num, num formato que seja bem atrativo para criança e tudo certo uh, eu fiz um pledge recebi em casa Fazer aqui um unboxing dele pra gente ver o que é que tem de legal aí nesse cano. Aqui, olha aí. Bacana, hein? Nós temos aqui na parte de cima os manuais. Com as é uns faceplates aí para o gabinete. Olha aí o manual, pô. Super bacana. Esquema mesmo para agradar crianças e tudo. Ah, um monte de adesivozinhos, poxa. Eu vou pregar esse bicho no meu computador. <risos> Bom, nós temos aqui um teclado que é um teclado e mouse ao mesmo tempo, né? Nós temos aqui um um pad que são os botões do mouse, certo? É um teclado que eu diria que é um teclado infantil, certo? Porque realmente o bicho é, é pequenininho, sabe? Pequenininho e tal, mas um adulto pode digitar. Cabe de alimentação. Cabo HDMI, cabos bonitinhos, bacanas, que eles são os cabos assim de perfil flat tal, que não se enrolam. E as peças do gabinete. O gabinetezinho, plástico injetado, certo? Não é acrílico. Fácil de montar. E junto vem uma Raspberry, certo? Não é a Raspberry que é feita na China, é aquela da, que é feita no, no Reino Unido, certo? Bem, bem bacana, tem umas diferenças pequenas e tal. Você pode colocar aqui a tampa. Mas o ideal é você trabalhar com esse do alto-falante. tá uma gambiarrazinha aqui assim, mas tá valendo colocar o software comunicação com o teclado e a conexão Wi-Fi tudo bem colorido temos aí o cano pronto ok bom pessoal esse aí foi o nosso unboxing do projeto Cano Certo? Semana que vem a gente dá uma olhada no funcionamento na parte de software. O projeto Cano, né? Ele começou aí como Kickstarter. É, hoje você pode comprar no site Cano, link aqui embaixo. Está é, custando 149 dólares no envio internacional. Né? O problema desse envio internacional, já deixo aqui avisado, é a questão de que eles mandam via UPS. Então eles usam desses serviços de, de transporte, que ele incide imediatamente. É, taxação de impostos pela Receita Federal, certo? Então, não esperem que ele venha direto aí para casa de vocês. Eles vão ter que pagar um imposto, é um valor que pode sair um pouco caro aí. De qualquer forma, é, é um projeto bacana. Nós do Hacker Space recomendamos aí para ensinar programação para a galera. Ok? Valeu! é isso pessoal, venha conhecer o Hackerspace Fortaleza, o For Hacker, dê uma visita aqui na Casa de Cultura Digital, você não vai se arrepender, é, venha conversar, venha, venha falar, ah, Daniel, eu, eu não entendo nada, não, não faço nada, não mexo com isso, cara, você é um curioso. Você é um, uma pessoa que, que gosta de entender como é que as coisas funcionam? Você quer aprender a programar? Quer aprender a fazer robótica, drones, essas coisas? Cara, faz uma visita. Venha ver aqui, venha conversar com a gente. Toda terça-feira, de 5 às 9, é a Terça Hacker. Então, na Casa de Cultura Digital, Terça Hacker. É, pensar em soluções para a cidade pensar em coisas para a gente aplicar e fazer aqui na cidade faça uma visita, certo? É, a gente fica aqui até as nove mas se a conversa estiver boa, a gente vai aqui para o aqui vizinho, que é um bar e a, o papo rola né? É, até, até quando der ok? nos vemos na próxima semana obrigado